Jesus tem pra mim, pra você. pra você Ele quer o melhor para nós Abra o seu coração e deixe Jesus entrar Jesus entrar, Um novo começo Para mim Um novo começo Para você Ele quer Transformar o seu viver O seu viver Um novo começo Para mim Um novo começo Para você Ele vai Transformar o quer, nessa noite, transformar o seu viver entrega sua vida, o seu coração Abre o seu coração para Deus Hoje Ele quer transformar o seu viver Um novo começo Uma nova história Jesus tem pra mim Pra você, você. Ele quer coração ireis Jesus entrar no seu coração ireis Coração e deixe Jesus entrar. Oh.